Eu sou Beatriz Mioto, eu sou economista de formação, eu tive toda a minha formação no campo da economia e do desenvolvimento econômico, mas desde sempre eu trabalho com as questões ligadas principalmente ao desenvolvimento regional e urbano. Então isso já me fez, desde muito cedo, ter um olhar muito mais multidisciplinar para as questões do desenvolvimento, que não é tão comum entre os economistas. Então eu fui buscar dentro da demografia, da geografia, por vezes na arquitetura, uma base para que eu pudesse trabalhar é, os assuntos que, que eu tenho pesquisado atualmente. Né? Eles estão sempre partindo de um olhar sobre as questões do desenvolvimento em seu sentido mais amplo e principalmente da questão regional, então com as questões do desenvolvimento regional principalmente ligadas à urbanização estrutura produtiva é, atentando sempre para a formação histórica e, e para a formação das desigualdades regionais de um lado, e de outro eu tenho uma pesquisa mais no âmbito urbano, né, que, que tenta dialogar também a partir do desenvolvimento econômico, uh, sobre a política habitacional. Né? E no meu doutorado, eu trabalhei com desenvolvimento e política habitacional na América Latina. Então é uma área também que eu gosto muito, que, é, que são as questões do desenvolvimento em países periféricos ou subdesenvolvidos, Uh, que é uma outra frente de, de atuação para entender as questões regionais urbanas, como que elas são específicas nesses, nesses países. Né? Uh, basicamente, as áreas do meu maior interesse e que, e que seria ótimo ter pessoas pesquisando junto, seriam as questões de desenvolvimento econômico regional e urbano, né? e especificamente também a questão habitacional e do desenvolvimento. Então, fazer um paralelo... Uh, entre a economia, né, uma, uma área unidisciplinar que, que, que tem uma contribuição importante para o entendimento desses processos gerais e depois olhar questões específicas, tanto do regional quanto do urbano. Eu tenho alguns projetos um, em andamento é... Alguns trabalham com a questão produtiva regional, então entender como que a partir da inserção do Brasil no desenvolvimento econômico uh, no mundo como que as regiões respondem a isso né? então um pouco entender quais são os determinantes da questão regional atualmente, esses macrodeterminantes e do ponto de vista urbano eu continuo com as questões do mercado imobiliário, uh, um pouco da, da financeirização no urbano, que é um tema que, que dialoga, que tem que dialogar necessariamente com a questão do desenvolvimento, porque senão parece que é uma coisa solta no ar, enfim. É, e também uma questão que me acara que é a relação entre o regional e o urbano, que é uma linha que eu estou tentando aí entrar, porque eu acho que essas coisas não se separam. Né? Então, eu acho que uma, uma frente de pesquisa interessante é como que a gente junta esse, essas escalas né, diferentes de análise seus determinantes como que esses macrodeterminantes aterrisam em cada parte do território. Uh, bom, eu sou eu venho de uma formação unidisciplinar assim, então quando eu entrei aqui no BPT ainda, né, é um momento uh, no bom sentido de uma crise existencial de tentar entender a amplitude do campo do planejamento, a diversidade de coisas que passam pelas questões do planejamento. Então a primeira coisa que eu notei é que para essa área uma coisa, um, uma disciplina só não consegue dar conta dos problemas. Né? Então eu acho que, que assim como planejador esse curso está muito bem estruturado nesse sentido de, de dar amplitude para a formação. E eu acho isso essencial porque trabalhar com os problemas concretos, né, e as disciplinas de oficina têm mostrado isso, é muito mais complexo. Uh, o olhar unidisciplinar que às vezes a gente aprende a ter e tal, na minha formação eu tive, e que agora eu estou redescobrindo isso, né, então uh, eu vejo que a economia é uma questão fundamental para os planejadores, para a formação de um planejador, eu acho, talvez, que se eu fosse fazer de novo é, um curso, eu combinaria muito essas duas coisas, porque eu acho que tem uma parte instrumental no, no BPT que na economia não, não, não se aprofunda, assim. Então, até em termos de mercado de trabalho, não só da vida acadêmica, mas que esse instrumental dá capacidades que nenhum outro curso dá. Então, é, eu acho também que a combinação... É, de possibilidades uh, no BPT é pertinente, é fundamental para a formação dos alunos, para a entrada no mercado de trabalho, é, para as capacidades que o mercado de trabalho hoje também exige das pessoas.